Oi, oi, minha gente! Tudo bem com vocês? É, meu nome é Isa, Isa Meirelles. Eu trabalho como coach para a diversidade. Então, a minha missão é fazer com que as pessoas convivam com as suas diferenças, se aceitem e caminhem em sentido autoconhecimento e não se sintam nunca, nunca rebaixadas por ter alguma, alguma deficiência, algo diferente dos grupos majoritários. Hoje eu divulgo ela por meio de um canal do YouTube para compartilhar todo esse conhecimento que eu tenho sobre coaching é, para diversidade e inclusão. Só que eu quero muito que esse canal seja acessível. E só faz sentido para mim é, compartilhar esse conteúdo se ele for acessível, se todo mundo consiga ter acesso a ele, a comunicação dele, a linguagem dele. Ou seja, que tenha audiodescrição para deficientes visuais, que tenha as legendas, né, a janelinha do intérprete aqui do lado, para as pessoas, pros surdos, e que ele se torne o mais acessível possível. Porque esse tipo de canal, podem dar uma olhada, ele é praticamente inexistente no YouTube, nessas plataformas digitais. E a gente tem, a gente tem que caminhar, sentido a acessibilidade digital, minha gente, porque... Hoje em dia é o lugar onde mais tem compartilhamento de conteúdo E vocês já pararam para pensar que muita gente tá excluída Desse compartilhamento de, de conhecimento Porque elas não têm acesso a, ao tipo de linguagem Que é feito nos canais, nessas plataformas Que muitas vezes é pela linguagem escrita, né? Visual Só que tem pessoas que têm necessidades diferentes assim, E a gente tem que olhar para a necessidade dessas pessoas Então hoje eu venho aqui pediu o apoio de vocês para que eu consiga colocar no ar esse canal da acessibilidade digital e também peço para vocês construir juntos essa corrente de acessibilidade Se você tem um canal no youtube por exemplo ou uma plataforma de divulgação do seu conteúdo gente vamos tornar ele acessível é muito importante a gente está caminhando ainda muito lentamente em relação à acessibilidade aqui no Brasil. Então vamos ser um agente transformador dessa corrente? É isso que eu desafio vocês. Então eu peço o apoio de vocês aqui no Catarse pra eu colocar de pé o meu projeto de acessibilidade que a gente também construa juntos essa corrente do bem. Se vocês se interessarem por esse projeto, eu convido todo mundo a acessar o, a plataforma do Catarse. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e aí lá vocês podem ver tudo direitinho, como que funciona Funciona, como o dinheiro vai ser investido, pode me mandar mensagem também para tirar dúvida. Tá certo, minha gente? Muito obrigada, um beijo!